Bom dia, Brasil! Porém, o seu brinco caiu Eis que eu apanho ai, pra você Porém, o brinco caiu Não. É o pássaro que estava debaixo É de arte um 24 A meio de estava descansando Ouvi o um canto Tão saudoso Só me parece um passarinho Cantando Ah que bicho feio É o Jaraguá o maninha Que veio pegar Mateus Chegou, chegou, já chegou meu jaraguá O bichinho é bonitinho, ele sabe gladiar A Cidade das Estrelas foi ele que afetuou o nome Nós não entendíamos O pessoal no início dizia que ele era doido Eu como pai eu ficava curiando para pegar o, o assunto que, que era Nós não, não entendia. Aqui foi onde ele nasceu e foi enterrado em Vigo. E quando a tarde chega, o João aparece Dia 5 de novembro de 61, eu cheguei aqui nesse lugar. Eu nem conhecia. E aí eu falei, e aqui foi onde eu construí. A casa era aqui, olha. Isso aqui, esse, esse jotoba era fino, né? Era aqui era o um terreiro. Onde os meninos brincavam. E aqui nasceram nove filhos. Não tinha aquela estrada colar. Era aqui. Aí a estrada mudou para lá por causa do. Quem mudou aqui, né? Ficou água de casa e lá Não Quando foi no, no 80, aí tivemos que mudar. Eu tenho eu tenho planta que trouxe de lá. E o Ed já levou e ainda vai levar muitas plantas. O Ed me puxou, porque ele gosta de planta. Mas é porque eu gosto de planta. Planta que dá vida, né? Que dá alegria. Aqui era um curral e enterrava os umbigos da molecada na porteira do curral para virar fazendeiro. Mas não foi muito aprovado comigo porque eu virei aventureiro. E aqui nós estamos construindo quatro casinhas. A casinha da reciclagem, essa da oficina que já está levantada, o ateliê e a outra a olaria. Os povos que vem visitar Preparou muita pizza, Chapate Ganesha deixou de ser forno para ser um quarto. Bora, Ganesha! Tudo se transforma. uma parede. Essa casinha-mãe aqui foi o professor que fez. Na verdade, ela é o da família inteira, né? É. Sou Davi, né? botou a mão na massa, aberta. Foi, todo mas ele foi construcou. o construtor. arquiteto. É. A casa dele aqui é uma coisa muito bacana. É bonita. E depois que ele fazia essas paredes aí, ainda mais linda vai ficar. Antigamente, as casas nossas aqui, tudo era nesse modelo aí, ó. E era com palha, sabe? A cobertura. Passava era 20, 30 anos que não viu uma parede cair. Nessa casa aqui, é a sede do meu avô, do velho Zuquinha, de um coronel português. Cheguei com meus 7 anos de idade e fiquei até os 15 anos nessa casa aqui, onde aprendi a ser vaqueiro. A gente traz isso de herança de avós, né? pra gente que já mora na terra, a gente está se valorizando. Né? E esse valor que a gente tem a gente ainda pretende passar para outros, né? Pra que meu filho conheça um pouco do que eu conheci, quem sabe meus netos, né? De ver. O que meu pai, o que meu avô criou, fez, usava, um engenho de madeira, né? Enfim. É poucas pessoas que tem nas né, não é? Não? Porque aqui mesmo só tem eu, um filho meu que mora ali em cima e um vizinho que mora ali, só essas três casas, mas o mais está tudo na cidade. De para trás a gente trazia as coisas daqui para a cidade, e agora nós estamos trazendo da cidade para a roça, não é? Não? A gente luta muito para ver se. Se termina com isso, que não é bom, né? Eu gosto da roça porque eu gosto de mexer com as minhas coisas. Eu não gosto da cidade. Porque lá eu faço o quê? Nada, sentar na porta da rua eu não gosto. na é casa do Zezinho de Alzira. Vamos entrar, vamos sentar. Essa cozinha aqui, era é uma cozinha que já tem muitos anos. Tem, muitos anos ela feia. E ela é de palha. Olha. Fogo é quem vai sustentando, esse tipo um manzinho, ó, é. E aí não é que não vaza assim não. Sou nascido né, e criado na roça. Minha mãe é daqui, é, é que diz, meus avôs, tudo é daqui, gente é terra tudo naquela vida por lá. Tem muita madeira que eu conheço. Que é mesmo o carojo da arueira, olha. Você vê a madeira aí, ó. Mas quando vinha acabar, ô oh, meu Deus, já, já foi embora muita coisa. Os dentes já caiu, os já caiu tudo. <risos> Era assim, a gente lavava a roupa assim. E a água que descia pra gente beber, ela vinha por dentro do chão, a gente parar igual uma torneira. E secou tudo. Bem, ele passava bem aqui, ó. E outro lá da casa da cara lá, ah. ele vinha dar serra. Você já foi lá na serra, não? Já? já tem mais de cinco anos que ela secou. Essa pedra aqui é a pedra das lavadeiras. Uma das nascentes do Rio Preto. E as pessoas ficavam o ano inteiro lavando roupa aqui nesse lugar. faz me lembrar o tempo da minha infância, né? Porque eu sempre acompanhava as moças dos coronéis, e as moças dos coronéis tinham que ficar sempre alguém cuidando, né? E eu era o zelador dessas moças, né? E por que, que o Rio Preto está secando? Em cima está desmatado tudo. As indústrias de, de soja, de algodão, é o que está trazendo esse resultado. Essas pedras, elas estão arriscadas a qualquer momento virar aquelas pedrinhas de asfalto as máquinas chega e pega essas pedras e vira brita e com a força Sim, dos guerreiros, quem sabe a gente não protege pelo menos as pedras em primeiro plano assim eu imaginei de, uma, de, de nós fazer um projeto de salvar algumas alguns guerreiros que estão aí perdidos no mundo das drogas, sem saber para onde ir então nós podemos salvar talvez os drogados e pode salvar, salvar também a mata isso foi um dos meus planos, mas tem outras ideias e outras ideias, é importante que isso entre em ação o mais breve possível. Né? E essa vegetação, ela é uma vegetação nativa, ela não é secundária, ela está ainda na primeira. um pé de Juá verdadeiro que meu avô, o velho Zucinha me trazia aqui para tirar a rapa do joá porque a rapa do joá curava as lixeiras dos animais não tem ferida que o joá não para você lava com a rapa do joá e ela faz uma chamada em cima da ferida e para rapidamente do jatobá não só o fruto nem a madeira Vem o vinho do jatobá Cura tudo Você planta cedo, colhe cedo Cedo tem o que comer Não plante Só pra você Nesse mundo É uma convenção Eu preciso De tudo Vai ter que vir para as estrelas, <risos> comer milho. Essa é uma colheita do milho de semente crioula, que veio lá de Santa Maria. do pessoal do MST é agricultura familiar. Eu trouxe um punhado das sementes doadas por seu Geraldo. E essa são mais sementes né, que eu vou poder distribuir para os companheiros. Primeira vez que eu vim, eu vim mesmo no, na época mais seca, né? E agora tem a, três dias debaixo d'água e onde a gente anda tem, tem comida, tem o que colher para se alimentar. É, é, hoje, por exemplo, nós temos uma fábrica de midiotas que se eles caírem num lugar desse, é perigoso eles querem, querem destruir tudinho, entendeu? Vai ficar tudo limpinho para não ter formiga, não ter mosquito, não ter inseto. Aí depois eles vão descobrir, depois que eles destruir tudo, que eles vão descobrir que ficaram também sem comida. Ah! Se der uma hecatombe aí e a gente gastar energia, nós vamos ter que vir para cá gastar a nossa própria energia nos lugares como esse. Sacou? Tirar o, o, o, o, o alimento da terra. Porque aí o supermercado pode estar fechado. As pessoas trabalham com o tratamento de, de pessoas que estão tá com estresse, dificuldade mental, isso aquilo outro. Seria um exercício ótimo, o um exercício de plantar, de, de coisas da terra, entendeu? De, de manipular a terra. A natureza botou tabaco, mas ela sabia o que ela queria com isso. Aí, a indústria pegou e transformou em morte. Você fica iludido de que ah, o hábito de fumar vai te deixar menos ansioso, mas na verdade... O sistema já cria, uma, cria ansiedade, e aí você fica aprisionado naquilo, não mais porque você é ansioso, mas porque agora você é viciado. O problema é que esse tipo de sistema, ele é total, né? Ele consegue dominar a gente em vários sentidos, né? Nosso psicológico, nosso físico, nossos sonhos, né? E o que, tá, o que é difícil para a resistência é fazer isso, né? É... Isso total também, a gente precisa de buscar isso. E você falar que é anarquista, usando a Souza, Cru... Souza Cruz, Credo Cruz, eu não sei. Eu quero chegar e colher essas ervas do terreiro que eu cuido. Aqui é o tabaco que eu estou plantando nesse terreiro, a favaca e o guiné. Quem gosta, planta do que gosta. Gosto de fumar? Não vou comprar nada da Souza Cruz, credo cruz. No meu barro que eu brinquei, levei o fogo, foi queimado e agora... E a gente está falando sobre vícios, mas são vários tipos de vícios, né? E eu estou sendo viciado de plantar minha semente, cuidar dela e não plantar só para mim. Estou viciado de plantar para nós. Nosso ensinamento aqui é viver o com o que já tem aqui e cuidar, só absolutamente isso, só cuidar, já está tudo aqui. Então nesse terreiro, além dos irmãos vindo da cidade consumir com o que tem aqui, são os outros moradores que não dá conta de plantar, que é o tatu, é o peba, é o viado, é a cutia, é a paca, é a capivara, é o macaco, vários seres que moram aqui que consomem os mesmos alimentos eles estão consumindo. Eu estou feliz de estar tá contribuindo Esse alimento com eles também Porque ninguém faz isso por eles mais E nem casa eles têm, nem terra Eles não têm a própria, o, o próprio território deles Então aqui nós estamos tentando fazer Casa de todos os seres Casa de todos os santos Casa de todas as culturas Porque todas as culturas são bem-vindas Todos os tipos de movimento é bem-vindo nesse lugar Porque todas as culturas têm grande valor Porque é, é uma sabedoria E a sabedoria tem que ter respeito Dona de manhãzinha, vai lá no rio, água buscar, cabaça no filho no colo, outro no colcho, tá pra chegar, a vida é dura, mas tem fatura, ali debaixo do jatobá, o jatobá não portando lenha pra cozinhar O filho gritando O pai vem correndo Mãe dá pra ganhar O filho que vem pro mundo É tiro pro alto pra festejar o Tempo passa Muitos filhos se formou Só um que desviou E com um bode viajou Mas voltou pro seu lugar E as meninas São as mais belas que há Nascerão Quatro flores no algodão, no jardim lá do sertão